Deixa eu ver que eu vou pegar na primeira do dia. Esse um fidelzão mesmo, né, mano? Fidelzão, mano. Tá contra mundo ali, é bem esquisito, mas vamos nisso aqui mesmo, ó. Cadê? fazer bem simplesinho aqui mas mesmo, Sem a inventar muita moda, velho. Quer o filme? o que você quer que eu faça esse game? Você tá no meu time? Deixa eu ver. Uai, mano, você sabe o que você tem que fazer, velho. Você tá de ser as sup com a Z aí, ó. Só de sobreviver no bot tá lindo, mano. Vai na pegada mais leve aí, filho. Nossa, eu vou tomar invade 100%, ó, mano. Lessin 7, mano. Olha lá, ó. Ó, dito e feito, né? Será que eu compro esse nível 1, mano? Que, que vocês falam, hein, galera? Acho que não, né, velho? Olha esse aqui, 7 Sim sai entra nível 1, velho. Fudeu, velho. Nice ward ali do Yang, ó. Geral, ardou pra me defender esse jogo, ó, mano, ó, que interessante. Eu vou abaixar do real aqui pra eu não ter a impressão de que eu tô gritando. Ah lá, o cara ah lá, ó. E aí, galera, o que que eu arrumo aqui será, hein, mano? E aí, mano, eu tento ir lá e roubar ele, mano? O que que vocês falam? Foda-se. Será que foi certo o que eu fiz, mano? Foda-se. Só foda-se, tá ligado? Nossa, nós não ganhamos isso aqui não, mas mano. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mas foda-se. Nós não ganhamos isso aqui não, mas foda-se. Ai, ai, ai. Valeu, Juninho. Obrigadão pelo seu previsão e seja bem-vindo, meu lindo. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio aí, papai. Nossa, velho. 7 nível 1 é muito roubado, galera. Tadinho do Yang. Ele teve que começar com W. Mano, vocês viram que eu taquei tá o foda-se ali, né, galera? Nossa, a Saida já tem stun up, mano. Se esse cara tiver smite, fodeu. Ah, se imagina se desse pra eu me curar, mano. Ah, bom, gostei, gostei, mano. Nossa, mano, acho que eu podia ter jogado isso um pouco melhor, galera. Eu podia ter batido na galinha, mano. Se eu pega a galinha, o Lessin não pava nível 2, tá ligado? Aí talvez seria um pouco mais clean. Só que eu acho que o que fudeu, o que fudeu, mano, foi o... A Saida chegar a nível 2 e o Eco tá a nível 1, tá ligado? Filha da mãe, que loucura, né? Não sei, cadê o Lessin, mano? Creveu que ele tá topside mesmo, mano. Vou só tomar cuidado aqui e pegar esse aranguejo tranquilinho, mano. E eu posso ser usado aqui nesse bot agora, hein, mano? Acho que eu vou aproveitar a janela. Belo, rapaz, Se liga, tá. Tem um ward. Pelo jeito que a cena jogou, tem um ward. A Sandra puxou, então eu vou só meter o pé, mano. Vambora, mano. Acho que eu vou tentar ir lá de novo, galera. Eu tô perdendo muito tempo nisso aqui, ó, mano. Ó, tô perdendo muito tempo, mas vambora, velho. Se não der certo, fodeu. Bora, bora, bora. Tem que ser esse aqui mesmo, ó. Nice. Também que tinha aquela pink ali. Um já foi. Se der pra matar esse mundão aqui também, maravilha, mano. Benção. Caralho, olha o mundão é um peitando mesmo. Ah, esse galera, é maravilha. Mano, eu não sei se eu posso fazer isso aqui, porque eu não vi. Eu não vi o Lecinho. Ah, ele acabou de aparecer, mano. Se o Echo morrer ali, é mais bad que eu tinha que estar ajudando ele, ó, mano. Ai, meu Deus, os caras veio. Sai fora, doidão. Sai fora, doidão. Só sai fora. Ai, ai, ai, eles vai dar chase em mim aqui. Fodeu, tropinha. Ai, meu Deus! Eu vou tentar rilar, mano. Ai, ver se eu tivesse smite, hein, mano. Tá, ele morreu, eu tô feliz. Vambora. Meu plano aqui agora seria pegar nível 6, hein, mano. O mais rápido possível, ó. E eu não vou pegar nesses dois campos. Se eu pegasse nível 6 nesses dois campos, aqui era free divezinho um bot, hein, mano. Tem uma escolha na mão agora, hein, galera. Ou eu vou pra matar o Lessin, ou eu vou pra matar a Saindra, ou eu vou pra matar a Top, mano. Talvez que eu vou aqui, ó. Queria saber o cooldown do cara. Foi. Ué? Nossa, ele ia tudo, mano Acho que o W do cara me beitou Na real, eu, eu me auto me beitei, né Na real, com um hino, tá ligado Mas eu acho que o W dele me beitou, tá ligado Aí o cara usou o W, eu fiquei meio que desesperado Pra ir pra cima logo Nossa, ela não pegou nem o fresh da, da Sander, né, mano Ela não pegou nada Fudeu, galera, o primeiro ult que eu tinha falado agora Que era o mais importante, eu tinha ele na escolha Pra usar onde eu quisesse, eu já errei o primeiro, né Acho que top era mais safe com a, com a Camille, Faz tá ligado o Provavelmente cabeça, eu perco a alta aqui agora, ó, galera Eita, esse TP é do é que vai pra fazer isso aqui mesmo? Caralho, é cão. Você tá com a cara e com a coragem, mano. Eu vou ter que acompanhar. E deu boa. Esse shutdown é muito importante, mano. Nossa, que delícia, velho. Nem queria esse shutdown, né, galera? 700 de gold pra bag, ó. Só não posso morrer pro Lecinho aqui agora, mano. E o Lecinho tá com o Arauto na bag, hein, mano. O plano é não deixar esse Lecinho usar o Arauto agora. E eu preciso dar B e eu tô dando over. Fudeu, galera. Fui! Foda-se. Fui mesmo. Você me faz tão bem. Se for o set, fodeu, mano. Tá, e a Saindra, menos mal. Calma, consegui dar o controle de grupo nele. Tô dando aquela sugada. Agora eu só quero dar B, mano. Se eu só dou B aqui, eu tô muito feliz, mano. e o Ecão tá querendo, então nós vai, mano. Hum, Ecão. Tá, vou sair. Tá bom, galera. Pegamos dois dragão. Pegamos. Shutdown na side daquela hora. Não foi agora, né? Mas foi aquele momento antes. E pegamos mais umas killzinhas bot aqui. Show de bola, velho. Caramba, faz tempo que eu não vou no churrasquinho, viu, velho? Cheguei, doidão. Não sei muito a... pensar muito aqui, não. Nós só vai e faz a play aí, ó. Pensar demais aqui, fodeu. Nossa, é cozinho. Cuidado, é cozinho. Rapaz, esse eco aqui, ele tem a cara e a coragem, hein, mano. Eu gostei da ousadia dele, vai. O cara teve a cara e a coragem, gostei. Acho que o jogo tá suave, hein, mano. É só tomar cuidado com essa Sandra, só isso. Mais nada, mano. Ó, alguém bateu na trinquete ali, a gente foi visto. Tem dois deles bot, então quem pode vir aqui é a Sandra, o Lecinho e o Tô de olho, mano. Putz, senão vai ter que só sair hein, mano. A Sandra já miou ele inteiro. Uai, esse Sidra tá jogando sozinho, mano? Que que é isso? Tá corajoso, esse, tá é tá folgado esse Sidra, hein, mano? O cara vindo assim, meu amigo. Boa, boa, boa, mano. Essa cama tá giga. Ai, ai, ai. Olha esse pixel meu lutando, galera. Que isso, mano. Morri. Morri ou tô vivo? Ai, ai, ai. Tem uns zonias. Oh, zizonias. Uh! ah, ele e as olhas, velho Mano, por um segundo eu achei que o TP era do Yang, mano, mas era do Eco, velho Podia ter pingado no TP dele, mas tá bom, matamos dois, né, mano Vambora, vambora Eu vou, hein, eu não paro não, fi Dá um tá ataque no cara ali, fi Nossa, que ultzinha, mais ou menos, hein Pelo menos a Seraphine matou, nós vamos matar esse aqui, vai ser esse, né ah, tá bom, tá bom, tá bom Tá ruim, mas tá bom, né? A importância de ir reto na treta, hein, galera Se eu, se eu não tivesse tomado essa decisão de descer e ter ido farmar Eu acho que o Lessin não morria Matava a Serafina e essa cena também não morria, tá ligado? Eu tava bem aqui, ó, mano Eu tava aqui, eu ia farmar jungle. Eu tomei a decisão de descer bot, tá ligado? Deu tudo certo, mano Deu boa, deu boa Tá, deixa eu ver 20 segundinhos pro Baron Eu vou ter ult daqui a pouco Tá de boa, eu vou só para pro Aralto pro Baron, hein, mano Ó, vindo pra cá espero esse AZ pegar os dois itens Os dois itens do Ez. É free baron, mano Escoltei que eu pro lado errado Ah, não, deu boa Sai pra ele não usar o W Nossa, esse cara me deu Mano, esse cara me deu 140 de gold Ou foi 240, mano? Meu Deus Eu tô pensando em fazer um bagulho, galera Que geralmente eu não faço Mano, eu vou comprar Mejai agora Tá ligado? Pra ver se a zica do Mejai é real ou não Tá ligado? Toma Ih, magro Bacricelo Sai, sai, sai Só sai Calma, só faz isso aqui, mano Calma Sai Ó, oh, posso virar desse TP, mano Foda-se eu, eu nunca vou deixar disso, velho Vai pra casa, papai Vai pra casa lá, Sander Repensar esse seu TP aí Ah!